Viva amigas, vamos agora fazer aqui a união de dois cordões. Pomos assim, em X, e agora esta passa por cima desta, esta por cima desta, esta passa por cima desta, esta passa por cima desta, e esta que está aqui, vai passar por cima deste vai passar por baixo deste e já está. Esta união é muito forte e bonita ainda por cima. Isto faz aqui um desenho muito bom. Reparem. Lindo e lindo.